aqui numa escola importante aqui de São Paulo uma daquelas que estão entre as top 10 no Enem então todos os pais sonham em conseguir uma vaga é uma fortuna mensalidade mais de três mil reais a mensalidade por mês de uma criancinha pequena e a gente sabe que muitas famílias não ganham isso juntando todas as os membros da família né é, e a, a um dos sonhos dessa mãe é que estudasse nessa escola e aí, achando que era o melhor para o seu filho, e o meu pacientinho, ele era bem bebê, então ele entrou no berçário e conforme ele foi uh, crescendo, com dois anos, ele recebeu o diagnóstico, nós vimos vários sinais, sintomas, a escola foi falando para a mãe uma série de questões e eu fui lá para... Ensinar a professora estratégias para ela estimular, cuidar, mediar a interação social Aproveitar e eu super feliz e empolgada desse meu jeito de ser E falando um monte para a escola E a escola sempre assim uh -huh. que, uh -huh. bom que, uh -huh. que bom que você veio Que bom que você está aqui, né? Ah, ah, isso não... Você fez aquilo que nós combinamos? Ah, não deu para fazer Não deu para... Não dá, ele, ele não quer ficar na roda, ele quer ficar lá no cantinho com os livros, só que ele ficava com os livros estereotipando, é. mexendo nas folhas, fazendo autoestimulação, mexendo na, nas figuras só para se autoestimular desreguladamente e aí eu pedia uma série de coisas e aí falava podemos fazer isso ali agora não não agora eu não posso porque eu tenho uma turma aqui com tantas crianças e eu não posso fazer isso deu certo aquela estratégia não não consegui fazer e aí um belo dia de tanto eu lá empolgadamente tentando insistir por meses a mãe a mãe não a diretora me chamou Dizendo, Maíra, acho que você não está entendendo, não é interessante para a nossa escola ter o seu paciente, porque lá na outra unidade dos grandões, ele vai ter que fazer simulados e prova do Enem, e ele vai abaixar a nossa nota do Enem. E aí, a nossa escola vai perder pontuações no ranking. Então, nós achamos, aquela velha história, né? Não sei se vocês já passaram por isso, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, se alguém já passou por isso, daquela história assim, talvez tenha escolas menores que sejam mais preparadas, nós não temos os recursos que o seu paciente precisa. Aquelas desculpas esfarrapadas que a gente vê que elas querem, ó... E aí eu fiquei arrasada, assim, porque eu não esperava nunca, muito assim, inocente, eu jamais imaginei que uma escola pudesse ter essa mentalidade. E aí eu vi que, na verdade, as escolas, ou algumas das escolas que são tão pontuadas aí nos rankings do Enem, são pontuadas porque excluem pacientes, excluem crianças que têm. Uma, uma dificuldade ao invés de... Então, os pais pensam uhum. que a escola é boa porque ensina. Mas, na verdade, ela é boa porque ela elimina quem não é nota 10. Isso ainda acontece, Letícia? E por que, que isso acontece? Por que, que é tão difícil? Olha, dói muito o meu coração em ter que admitir que isso ainda acontece. E dói, e dói muito. E acontece nas duas versões tanto a escola que exclui quanto o professor que não busca a informação e que não inclui esse aluno dentro do ambiente escolar é, isso não acontece só aí aqui também acontece e eu digo que eu levanto as minhas manguinhas e eu vou para cima eu brigo por esse pacientinho, porque a escola ela quer números, ela quer que o aluno seja bem pontuado lá no vestibular, pra eles botarem aquele outdoor bem lindo com o índice de aprovação. Fulaninho é que, de tal, sim. medicina, exato. não sei exato. onde, meu, exato. que exato. É né, grande coisa, né? Ela, ela educa pro processo de vestibular, não pra vida. Mas eu vejo, eu trabalho muito com formação de escola, com capacitação de professores, com formação, né? Eu vejo que essa mentalidade, ela tá mudando. Pouco, mas ela está mudando. É, cada vez mais as crianças autistas estão indo, sim, para o ensino regular, sem estarem em escolas especiais como era antigamente, como muitos diretores, como muitos mantenedores querem que seja. Então as famílias estão se empoderando mais, porque é direito da criança autista estar na escola regular. Então esse professor, essa escola tem que estar apta para receber.